de ônibus, de metrô em Londres. Olha só o que eu e David vamos ensinar e... pra vocês aqui. Vamos lá. Comprar bilhete, bilhete, né? Como, como comprar e... o bilhete e as opções e... que tem. É isso aí. Na verdade, é, a gente tem a opção de você utilizar créditos mensais Sim. e semanais. Ah, então, compra por semana ou por mês o mês inteiro. Exatamente. Aqui a gente vai comprar por mês inteiro. Check this Vamos lá, Agora a gente vai comprar o mensal. Tá, vamos comprar um pincel agora. Ver, <risos> new cards, né? Você já sabe já? Vamos Quer ver, tentar? Vamos tentar? Vamos lá. Vamos ver. Aí eu confirmo que eu vou pegar um cartão só, né? Só eu. Tudo bem, já estou me sentindo lindinho. Aí eu vou comprar aqui, ó. Monthly, bus and tram pass. Esse aqui, certo? Então, monthly travel card. Ah, ah monthly, tá bom. Ó, ainda bem que o David está comigo, hein? Isso que é importante ter esse grupo com vocês, pessoal. <risos> eu vou andar nas zonas. Eu vou andar tipo na, no centro você aqui. Você vai morar Big na zona 1, um, certo? Zona 1, um, beleza. E, e aí e você vou... vai até a zona 4. Que é o centro. Você vai morar na zona 4, que é aqui a, zona geral, 4. a sua residência estudantil. Ah. Sim. E vai estudar na zona 1. Certo. Então isso. vai lá, da zona 1 à zona 4. Então, da zona 1. De zona. Ah, ah aqui, ó. Zona é o... 1 à zona 4. Zona 4. E eu vou começar a partir de amanhã. Isso aí. Tomorrow. E agora deu 209, ou seja, dá pra comprar um carro popular à vista em São Paulo, né? No Brasil. <risos> e aí eu vou pagar aqui, né? Inserindo o cartão.. Uh... Aqui embaixo. Aqui embaixo. Tá. Ah, inserindo o cartão. E você teve sorte que vaporizado. essa semana? Aham. Te não que é da, da Libra. Opa, é aí que eu tenho que botar a senha, né? Muito é. bem. Caiu a Libra, é isso mesmo? Saiu, cara. Tava Caiu, 180, bom, agora ela tá 6,90. Garoto, peguei bem sorte então, hein? Ó, é aqui, Collecting Roister Card. Que vai sair aqui, ó. Caiu. Então aqui saiu sai meu cartãozinho. deu certo. Deu certo, agora eu já posso andar por Londres. Tá. Tá é isso chegado, aí. Obrigado, David. Não. Obrigado, David. Olha só, Valeu. nada. Olha só, <risos> deixa eu te ensinar como funciona então. Tá. Vem cá. Ali, ó, sempre você encosta na entrada e também na saída. Certo. Você tem que encontrar pra encostar, pra abrir a catraca, ah. eles saberem qual zona que você tá saindo. Ah. Caso não ah. tenha catraca, tipo, do outro lado não tem catraca. Você encostando, ele vai saber aonde você vai tá saindo e não vai te cobrar a tarifa máxima. Certo. Entendeu? Entendi, entendi. Bom, aqui é o mapa do metrô. Nossa, gente, olha... Você tá morando aqui em cima, ó. Aqui é a estação Pai, de Side Park, tá é, vendo? Tem tanta linha que parece que quando minha mãe pintei o cabelo, sabe? Aquele estufo, sabe? De cabelo tudo manhado. Esse <risos> cabelo da minha mãe. Não é. é. Aqui é o de Saip Park. Tá. E aqui é a zona né, central. Central. Né? Qual que é o nome da estação que você vai estudar? Eu não sei. Ainda <risos> não vi então, no mapa. Você falou que é perto da... É perto da London, London Eye. É, perto da London Ali do Eye. Big Bang. É. Então, Zona então Central, essa, né? essa estação pode funcionar bem pra você, que é a Embankment. Tá. Que é do lado, tá vendo aqui o Rio Tames, aqui, Sim, ó. sim, aqui, sim, é, sim. você sai da estação, você já, já vê a London Eye. Tá, ótimo. Tá. Então, é por aqui, ó. Westminster ou a Embankment. Como tá. essa é a linha preta, sim, é aqui que você vai... Que é melhor descer. Comigo vou estar na Woodside aqui. É. Mas quando você pegar o metrô, você tá você tá vendo que ela que a linha preta abre? Sim, é né? Ela abre aqui, ó, tá vendo? Sim. Então nessa linha preta, quando você for pegar, via é, é molda, tá? Uhum. Sentido moda e aí tem duas vias, tem vias, tem uma via Bank e outra via Charing Cross. Você pega sentido Cherry Cross. Certo. Entendeu? Se você pegar do outro lado via bank, você não vai passar pela estação que você cadeia de ser que é bake many. Entendi, entendi. Beleza? Olha, beleza. É, primeiro dia, eu já, eu já me acostumo já. Você se <risos> Muito bem. É... <risos>